Olá, eu sou Marcel Molina e nesse segundo de seis vídeos da websérie que vai falar sobre como podemos melhorar a nossa atuação como profissional de treinamento e desenvolvimento, eu quero falar com você como diagnosticar e definir objetivos claros de aprendizagem. Para montar um treinamento, você normalmente se baseia nas informações passadas pelo cliente ou você busca fazer um diagnóstico profundo para entender as reais necessidades e os objetivos a serem atingidos? Se você tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Vamos lá? É muito comum, quando um cliente busca um determinado treinamento, o cliente ele chegar com uma solução ideal pronta. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A nossa empresa, ela trabalha com treinamentos de vendas, de liderança, e já me aconteceu em algumas oportunidades de um determinado diretor chegar até o Marcel e falar, Marcel, eu quero desenvolver um treinamento para falar sobre técnicas de feedback, porque a minha equipe não está aplicando bons feedbacks aí com seus liderados. Nessa situação, nós temos duas possibilidades. Eu posso simplesmente entregar aquilo que o cliente me pediu, um treinamento sobre feedback com técnica X, Y, Z, o que provavelmente não vai trazer o resultado esperado, e nesse caso o que, que eu devo fazer? Eu preciso desenvolver uma atuação muito mais consultiva, que é virar para o cliente e questionar. Cliente, deixa eu entender um pouquinho melhor. Você está querendo desenvolver esse treinamento de feedback para quê? Me fala um pouco mais sobre as necessidades aí dos seus líderes. Me fala um pouco mais sobre as dificuldades desses profissionais no dia a dia. Ou seja, eu vou mapeando, eu vou questionando o cliente para entender a base, para entender o que está por trás. E nesse caso, por exemplo, às vezes o que o cliente de fato precisava era um treinamento para desenvolver a maturidade do time, ou às vezes para trabalhar os estilos de liderança, ou às vezes para desenvolver a empatia daqueles líderes junto aos seus liderados, que são os clientes internos. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes o cliente aparece ou ele começa uma abordagem perante a você com uma solução pronta. Mas o que cabe a nós nesse primeiro momento é questionar um pouco mais dessa necessidade para entender o que está na base, o que está por trás. Porque uma coisa é o que, de fato, o cliente precisa. Outra coisa é o que ele trabalha como expectativa. Investiguei essas necessidades, busquei entender o que está por trás. Só isso vai fazer com que eu desenvolva um excelente treinamento? Só isso já faz com que eu tenha os objetivos de aprendizagem nesse sentido? Obviamente que não. Eu só passei até aqui para vocês, gente, o primeiro passo. Agora, o que é importante? A partir do momento que eu entendi o que de fato eu preciso levar para o meu cliente, eu preciso fazer um trabalho muito mais profundo, onde, primeiro, eu tenho que conhecer um pouco mais da estrutura da organização. Preciso conhecer, por exemplo, quais são, a, ou qual é, melhor dizendo, a missão dessa empresa, visão, valores, organograma. Entender quais são as três prioridades daquela companhia, entender, por exemplo, quais são as expectativas de todas as áreas que estão envolvidas dentro daquele contexto. Porque no nosso caso, por exemplo, vou retomar o exemplo que eu comecei aqui o, o nosso vídeo, a gente vai desenvolver um treinamento ali para a liderança e a liderança comercial. Só que a boa performance da liderança comercial ou para que a performance dos líderes de fato aconteça, isso vai depender também de outras áreas que fazem parte ali de todo o contexto, já que a palavra-chave aqui é colocar o cliente no centro, é valorizar a experiência do cliente. É importante, então, entender quais são as expectativas desse participante, quais são os desafios que ele tem, quais são as dificuldades, que esse profissional tem em lidar com o seu time, lidar com seus liderados, o que ele espera levar de um programa de treinamento, ou seja, a gente precisa desenvolver um diagnóstico colocando o foco principal que é nesse cliente, que é a pessoa que vai passar pelo o processo. Além disso, uma outra técnica que a gente muitas vezes utiliza é acompanhar a rotina desses profissionais. Em alguns casos, já nos aconteceu, dependendo do perfil do cliente, a gente passar um dia na empresa e ficar ali como se fosse um sombra literalmente. Eu grudo naquele líder e vejo como ele desenvolve as atividades do dia a dia. Como é que ele trabalha a reunião junto ao seu cliente interno? Como é que ele aplica? O feedback, como é que ele desenvolve ali os processos, entre outros pontos. Uma outra dica que eu quero passar para você, que dependendo do perfil do cliente, faz todo sentido, é desenvolver o que a gente chama de cliente oculto. Claro que isso a gente vai fazer quando ainda a equipe não nos conhece, que é simplesmente ligar para a empresa, por exemplo, se passar por um cliente para ver de forma real Interativo e pontual, como está sendo a condução do atendimento daquele profissional de vendas ou mesmo daquele líder que vai passar pelo processo. E a ideia aqui, gente, não é julgar o comportamento de ninguém. Muito pelo contrário. A ideia aqui, basicamente, é conhecer todas as variáveis, conhecer tudo que está envolvido dentro daquele contexto, para que a gente possa trabalhar a partir daí o treinamento modelado, customizado, para simplesmente a gente conseguir falar a língua do participante. Um outro ponto que é fundamental é a gente analisar as competências, ou seja, trabalhar os indicadores de competências daquele profissional. Alguns especialistas comprovam que o bom desenvolvimento de qualquer profissional indiferente da área passa por dois processos. Ele trabalha o QI, que é o Consciente de Inteligência. O que, que isso significa, Marcel? Aí está envolvido o seu currículo, a sua faculdade, a tua pós-graduação, que é o conhecimento processual, é o conhecimento técnico. Mas 87% do desenvolvimento e da evolução do profissional tem a ver com questões ligadas ao comportamento, que são as famosas soft skills. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu rapidamente fazer uma analogia para ser um pouco mais claro. Imagine que você, no final de semana, você vai para um almoço de família, vai fazer aquele churrasco com os amigos e conhece uma pessoa, ou tem uma pessoa que já faz parte ali do seu ciclo de convivência, que tem um excelente conhecimento técnico em relação a qualquer tipo de atividade. E você olha conversando com aquela pessoa, você percebe, puxa, tecnicamente o QI dessa pessoa é acima da média. Entretanto, trata-se de uma pessoa que não evoluiu na vida. Por quê? Essa pessoa tem o QI, que é o consciente de inteligência, tecnicamente ele desenvolve excelente resultado, mas a parte emocional, os comportamentos, as habilidades, não foram aí muito bem desenvolvidas. Trazendo isso para o nosso dia a dia, o que é importante? Nos nossos treinamentos, por exemplo, que trabalhamos aí técnicas de vendas, liderança, entre outros pontos, nós não focamos apenas a parte técnica dentro do processo, nós trabalhamos sim a parte emocional Trabalhamos assim as competências, trabalhamos os comportamentos, porque tanto consciente de inteligência quanto emocional, eles têm que andar ou devem andar de mãos dadas para fazer com que esse profissional literalmente evolua. Uma outra dica, tão fundamental quanto, é a gente conhecer os indicadores-chave de desempenho. É fundamental, pessoal, a gente fazer uma imersão e conhecer os indicadores-chave, conhecer os processos, conhecer as ferramentas da empresa, analisar como que a liderança está medindo performance do seu time e, volta a dizer, o objetivo aqui muitas vezes não é de julgar e falar o que está certo ou o que está errado, mas é conhecer para que das duas uma. Ou a gente vai ter a oportunidade de melhorar aquilo que já está bom, ou dentro do nosso treinamento, a gente vai ter a possibilidade de apresentar uma nova ferramenta que consolide outras ferramentas ali trabalhadas e que vão fazer com que os participantes consigam otimizar o seu tempo, otimizar os seus esforços, entre outros pontos. Agora, pessoal, todas essas dicas não vão trazer resultados se a liderança, ou seja, se as pessoas que estão acima daqueles treinandos não participarem de todo o processo. Contar rapidamente para vocês uma experiência muito comum que já aconteceu comigo em outras oportunidades, já desenvolvendo um trabalho como treinador. Eu estava lá trazendo uma nova metodologia. Para os participantes, o treinamento estava excelente, estava espetacular. Tudo que eu coloquei ali fazia 100% de sentido com a realidade do público, as pessoas saíam altamente empolgados daquele programa, só que aí o que acontecia? Quando as pessoas voltaram para o dia a dia para colocar em prática, a liderança, no caso, que eram pessoas que não participaram do processo e não acompanharam o treinamento, não tinham construído aquela visão que o participante construiu. Consequentemente, assim que o participante tentasse colocar em prática aquilo que ele aprendeu, a liderança já dava um outro direcionamento. O que eu quero dizer com tudo isso? O treinamento causou impacto, mas o fato da liderança não acompanhar, não se envolver e consequentemente trazer ali um outro direcionamento, rapidamente tudo aquilo que foi aprendido foi jogado na lata do lixo. Por isso que é importante. A liderança, ela não só participar dessa construção, mas estar junto dentro da sala de aula, para quê? Para poder contribuir, construir novos insights, para que todo mundo da empresa, após o treinamento, fale exatamente a mesma língua. Haja vista, pessoal, que ruídos de comunicação é uma premissa, é uma competência que a gente tem percebido faltar em várias empresas por isso que alguns treinamentos acabam muitas vezes não trazendo resultado e por fim gente eu quero trazer aqui um último insight para vocês que o planejamento ele vem antes da execução vamos falar um pouquinho aqui sobre sistema híbrido de ensino e como eu disse o planejamento ele vem antes da execução então, pessoal, se a gente parar para analisar como é que funcionava o processo de aprendizagem lá atrás, a gente vai lembrar que existia aquela figura do professor que ficava o tempo todo lá falando, falando, falando, falando, falando pelos cotovelos e o aluno ficava lá o tempo todo no seu papel de ouvinte, só ouvindo e fazendo lá um monte de anotações. Hoje, você acha que isso funciona? Claro que não. O aluno ele deixou de ser ouvinte. O aluno agora, ele precisa assumir a posição de protagonista dentro do processo. Aquele método antigo de ensino, ele não funciona mais. Hoje, pessoal, a gente tem desenvolvido diversos treinamentos trabalhando online em junção com presencial. Ou seja, toda a parte teórica a gente tem desenvolvido através da nossa plataforma de ensino à distância. Claro que com conteúdo direto ao ponto, claro que com muita interação. Isso faz com que, que quando o participante chegue em sala de aula, ele, consequentemente, está ele muito mais preparado para trabalhar as atividades muito mais práticas. Ou seja, o que é teoria ficou no online, o presencial, ou até mesmo o online ao vivo, quando a gente desenvolve treinamentos por videoconferência, a gente tem feito um trabalho muito mais prático, porque dessa forma a gente tem percebido que isso tem desenvolvido muito mais os profissionais que passam pelos nossos treinamentos. Nesse sentido, cabe nesse trabalho de diagnóstico, cabe nesse trabalho de entender os objetivos de aprendizagem, eu começar a pensar comigo mesmo. Como é que eu vou gerar mais impacto nesse treinamento? O que, que eu trabalho no formato online? O que eu vou trabalhar no formato presencial? Puxa, coloquei tal tema no online, que atividade prática eu vou trabalhar no encontro para gerar o engajamento que tanto eu espero dentro dessa aplicação? Pois bem, gente, dei aqui as minhas dicas sobre a importância de fazer um diagnóstico, um diagnóstico profundo, ou seja, não adianta só pensar num tema, jogar isso goela abaixo em cima dos outros e achar que isso vai trazer o impacto que tanto as pessoas esperam. Dessa forma, cabe a nós profissionais começar a pensar como a gente pode, de fato, impactar o nosso público. Como gerar esse engajamento? E nesse sentido, fazer um simples diagnóstico não vai levar a gente a lugar algum. Pensar no conteúdo e simplesmente jogar isso goela abaixo, em cima das pessoas, não vai trazer resultado. A visão ela tem que ser muito mais macro. Eu preciso pensar em tudo que faz parte daquele contexto. Fazer algo cada vez mais personalizado. Fazer algo cada vez mais customizado. Nosso público, pessoal, ele está cada vez mais exigente. O nosso público está cada vez mais seletivo. E se a gente não surpreender as pessoas, olhando os melhores métodos de aprendizagem, a gente não vai conseguir ter sucesso na nossa carreira. E aí pessoal, preparados para esse novo desafio, preparado para esse novo tempo, preparados para impactar o seu público, os seus clientes e garantir o resultado tão esperado diante dos nossos treinamentos? Sucesso a todos!